Queria aproveitar com você hoje aqui, falando bem de perto com todos vocês Sobre alguns vídeos que eu fiz no, no passado Eu fiz um vídeo sobre ativadores comportamentais que pouca gente visualizou Tá lá no YouTube, eu vou deixar o card dele aqui em cima agora, quero que você veja E a importância disso gente, eu queria chamar a sua atenção para isso O que, que são ativadores comportamentais? São palavras que a gente fala, que a gente profere que geram em outra pessoa, que ouve um comportamento. Ah, Romildo, mas isso é óbvio. Ok, quando você fala alguma coisa, quando você ouve uma música romântica, o que, que vem? Sentimentos bons na sua cabeça. Quando alguém fala alguma coisa boa para você, isso gera um sentimento em você. Então, palavras têm muito poder. A própria Bíblia diz isso. E aí eu queria chamar sua atenção para isso, na saúde e segurança. O que, que você tem dito para as pessoas? Você que é chefe, você que é líder, você que é um formador de opinião, você que é um ponto de referência para alguém. O que que você tem falado? O que que você tem feito? Aquilo que você é, fala realmente é aquilo que você quer que gere de comportamento nas pessoas? Romildo Mães, eu não estou entendendo direito o que que é isso. O que que é palavras ativadoras de comportamento? Vamos pelas as palavras clichês, jargões que a gente tem. Dá os seus pulos. Olha só, quando você fala isso para alguém, dá os seus pulos e resolve, o que que você tá dizendo para ele nas entrelinhas? Ele tem ele pode fazer o que ele quiser para poder, mas faça aquilo que pediu. Ah, meu irmão, não foi isso que eu quis dizer para ele descumprir nada, para ele fazer errado. Eu só pedi para ele dar os pulos dele. Então, isso é uma palavra que gera um comportamento diferente em cada pessoa. Tem umas que não gera nada, né que a pessoa vai fazer certo, e outras que saem fazendo tudo errado. Palavras assim, olha, a empresa quer assim... É, você tem x minutos para fazer isso, Eu, é urgente tudo, você já notou que tudo é urgente? O cara pede um relatório, é urgente, o cara pede, você sabe a diferença entre urgência e emergência? Eu vou fazer até um vídeo disso depois, não vou explicar aqui agora não, a diferença de urgência e emergência. Então a gente tem que parar de falar tudo é urgente, urgente, urgente, poxa vida. Aí o cara sai correndo, fazendo tudo, aí para de raciocinar, de checar. Isso é importante. Quando alguém pede alguma coisa para você, o que, que você quer fazer? Você quer dar a melhor informação, a informação mais precisa. Você precisa de tempo. Claro que não é um tempão, é o tempo suficiente para você checar uma informação e passar. Então, dependendo do jeito que a pessoa pede e fala, você fica o quê? bilolado. Você fica, nossa, o que, que eu faço agora? Ah, o chefe quer. É sempre assim. Então, cuidado com as palavras. Pensa como que a pessoa vai reagir. Ou melhor, quando você der uma ordem, cheque. A gente fala do feedback, né? O que é um feedback? aprendi com uma amiga, numa reunião de semana, dizendo que feedback é uma palavra que se originou na NASA. Que os primeiros voos da NASA foram não tripulados. Então, eles tiveram um problema porque é, fazia alguns comandos lá e como que sabe se deu certo? Ninguém tinha como responder daí então, eles começaram a criar e criaram essa palavra, que todas as vezes que mandavam comando queria saber o retorno, o que que resolveu, se deu certo, se deu errado, então é o feedback, tá, o retorno de volta, é, o que que você entendeu, é, é isso, não é o feedback que a gente costuma falar, ah, quando o chefe chama para feedback, a gente fica até tremendo, porque com receio, que, que na realidade não é um, uma coisa muito boa, foi atrelado a uma coisa ruim, mas, eu queria chamar sua atenção, que palavras você tem dito na saúde e segurança? Você que é gerente, você que é chefe, eu estou falando de, de maneira geral, gente. Na produção, na operação, na saúde e segurança, nos vários departamentos de engenharia, seja o que for. Quais palavras você tem dito e quais comportamentos você tem gerado nos seus subordinados, nos seus pares e quais comportamentos você queria, na realidade, obter? Converse, seja transparente, é isso que a gente espera. Comportamentos transparentes, diálogos francos, sem medo, sem receio de não ser aceito, daquela ideia se assim, não seja melhor. Mas seja transparente. Isso faz toda a diferença na saúde e segurança. Então eu quero incentivar você a ver esse vídeo, ativadores comportamentais que eu fiz. Mais esse que eu estou falando com você, compartilhe. Assine o meu canal, dê o um like nos vídeos, tem muitos vídeos como esse falando de temas importantes, que na realidade a segurança começa aqui. São os comportamentos, são aquilo, é aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente põe em prática. Segurança é assim que se faz e nós fazemos.